Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, eu mostrei a situação aqui da minha casa né, com esse período de chuva que tá muito aqui na minha cidade mesmo. Tá passando quase um mês aí, quatro semanas de chuvas. E eu mostrei a, o teto ali pingando, né? Por conta do mau serviço lá de cima da cobertura do telhado. É, e agora galera, a chuva tá começando a é, interferir realmente na vida das pessoas aqui. É, de todo mundo aqui em casa já, os vizinhos, o bairro, todo, praticamente a cidade inteira, por conta aí dos desabamentos de, de encosta, né, é, ruas também, que destruiu muita parte na rua aqui de casa mesmo, é, caiu ali a ponte, não tá atravessando ali por outro bairro, então a cidade toda tá um caos. E aqui na minha casa, galera, eu vou mostrar pra vocês que já estão faltando água, hoje é o segundo dia de água e o serviço aqui que é o SAI, né, que é o serviço de água e esgoto, serviço autônomo de água e esgoto, o SAI, o São Mateus Espírito Santo, não tem previsão de quando retorna o serviço, de quando esse fornecimento de água volte. Aqui em São Mateus a gente já foi prejudicado por questões é, da água do mar, subir para o rio, que o rio ficou muito seco um período aí, então estava vindo água salgada, eu acredito que eu falei aqui no meu canal, mas tem muito tempo, é, e agora e é ao contrário né? agora é por excesso de água doce por excesso de água é, uns falam que é uma estação de energia que danificou aí está sem energia nas bombas outros falam que é tubo que romperam mas não tem previsão de água e olha como está a torneira aqui em casa galera aqui ó, é da pia do banheiro gente ó. nada sequinha a situação que está aqui ó. nem ar sai essa aqui, ó, o nosso vaso, ó, já tá interditado, tá vendo? A gente colocou essa vasilhinha aqui, ó, É urina, né, jogar, mas o outro a gente tá usando o banho lá embaixo, então a gente enche aqui manual, né, também. É, aqui o do chuveiro tem água ainda, por questão que é caixa d'água mas nossa caixa é só mil litros e já como nós estamos usando aí há dois dias eu acredito que a reserva lá ó, tá bem pouca. aqui só tem por causa que é a caixa d'água mesmo assim eu acredito que está acabando depois vou até subir lá em cima para verificar aqui galera ó é da cozinha tem a água também por causa que é da caixa a instalação aqui nossa a única torneira que é da caixa né, por questões assim de saúde, segurança, né, segurança de saúde mesmo, então nós optamos só o reservatório aqui pra cozinha mesmo, né, lavar as, as coisas da cozinha, movimentar aqui a cozinha e tomar banho, né, porque a água também aqui é de qualidade, a gente não confia, né, pela, pela nossa região, e agora eu vou ali fora, galera, ó, vou mostrar pra vocês a outra torneira que nós temos aqui, ó, Aqui é a parte externa, já gravei vários vídeos aqui, mostrando. E aqui é a torneira também da rua, ó. Nada, ó. Tá vendo? Nada. Sequinho, sequinho, sequinho. Não é só aqui em nossa casa, não. Praticamente o bairro todo. Ó, a gente moramos aqui, ó, meio declinado Ó, já mostrei pra vocês. E tá todo mundo na mesma situação. A mulher foi é, lavar a roupa, né? Aqui, onde de ontem, acabou que não teve como usar a máquina por falta d'água. Pois é, galera. É a situação tá ficando crítica aqui mesmo em São Mateus, é uma cidade do norte do estado do Espírito Santo. Muita chuva, tem mais previsão de chuva. É, ajuda aí, né? Ajuda a gente aí. O canal tá quase chegando aos 10 mil inscritos. Deixa de dar muito like, compartilha é, esse vídeo. Né, deixa comentários para o YouTube divulgando para mais gente né para aumentar um pouquinho a receita aqui agora eu nunca é, praticamente eu nunca pedi <risos> nessa forma aí né mas agora é aproveitar aqui meu canal é nem só para mim também para a galera toda aqui né vamos viralizar esses vídeos que eu, te, que eu começo a postar vou começar a postar uns vídeos aqui sobre a situação do clima aqui sobre a chuva de São Mateus sobre a chuva nossa região aqui então deixa like compartilha o vídeo é, comenta aí que isso ajuda, né? Assiste o vídeo é, 50% do vídeo, assiste o vídeo bastante aí, mais da metade, é, para poder divulgar. Vou tentar fazer uns vídeos curtos também para ajudar a vocês a ver ele por completo. E é isso, galera. Eu vou ali, né? Vou sair agora aqui, vou pegar meu drone e vou fazer um outro vídeo. Não, não vou colocar nesse, né? Eu vou encerrar aqui por aqui. Mas eu vou fazer um outro vídeo, com é, com drone vou filmar as regiões aqui que tá bem atingida e vou soltar aqui no canal para vocês também, tá, galera? Então ó, não esqueça o like, ajuda bastante aí, vamos divulgar esse vídeo, vamos viralizar esses vídeos aqui, né, para nos ajudar aqui, ajudar a galera aqui da região também. Eu conto com vocês, não custa nada, é só dar um likezinho aí, é, pode comentar com emoji e compartilhar em geral. Beleza, galera? Agradeço a atenção de todos aí. Muito obrigado a todos vocês que estão inscritos no canal, quem está vendo os vídeos aí também. É, viu? Gostou? Se inscreva. Faça algum comentário, dê alguma sugestão de vídeo. Então, eu espero vocês até o próximo vídeo. Deixo ali, né? Buscar uma água mineral, porque até a nossa água mineral aqui, é água para beber, não tem. Falou, galera!